caindo sobre sua cabeça, É, é. Né? que a gente ficou assim, porque <risos> ele <sentia> o <risos> Você <Deve ser essa risos> é de não ou mata Eu não que eu segure a barra de aço na outra Não, Não, não, um basta. Descer aí, eu seguro tá? Descer? É, descer. É. Pode apertar. Você pode apertar, apertar. É a coisa mais incrível, né? Esse botão que o Júlio tá apertando aí, é, a firma tinha desse botão. É. É. Que tá, esse acidente, né? Ele é esse. Colocaram, só que eu estou o nome Aí os espertinhos que faziam, colocavam um em num deles Ficava a mão no Não Então não adiantou nada escuro Isso não <risos> Tá bom Só tem que trocar a tela Vai dar sorte É um que... Então cuidado com o ácido Seira, tem <risos> Eu já tenho de pronto, de pronto, um de dinheiro de pronto, um de pronto. De um <fixos> Obrigado. Tá? se você se perder aqui na, na, na escala, né, mano? É, pelo gráfico você consegue... é, porque eu tô, a gente está usando em três escalas a máquina, tá gente? ela tem de duas toneladas, 20 toneladas, 10 toneladas e 5 toneladas, a gente está nessa de 20 aqui, tá? fazer 20 e ela traça um gráfico, caso você se perder ele, ele você tem condição de ver a, a resistência, porque ele tem um patamar de escoamento, vocês vão aprender o que é isso. depois vem ela passa né, uma parte elástica, depois a plástica né? aí pede você trabalhar dentro dessa, dessa, desse limite elástico, que é onde ela, ela tem condição de ir e voltar. Entrou na parte plástica, aí ela na construção foi proibido, né? Ela, ela tinha o ferro A e B O D ele, Eles pegam A, estica mais, transforma de 10 milímetros ali para 8. Então ele, ele fica resistente, só que ele não, não avisa quando está caindo. na hora que ela, ele chega no limite ele estoura Aí eles proibiram essa. Era fundo de quintal, também, não. não tem mais. aliás, é. essas firmas delas, né? Essa. Ah, a é. elas fazem o negócio na risca. Agora, se existe algum fundo de quintal, só trazendo aqui pra gente. Os laboratórios são para isso, né? Pra, é, ela tá né? prendendo a gente ela tá demora para pegar a carne assim que ela começa, ah, né? aí tem uma vez que você fazendo fazer tá, os testes para ver se você está com esse aço tá, ela fala de zero, oito, entre aço já começou esse aço aí que eu, assim, ele não vai dar para falta mais de porque que eu já ensaiei então ele vai forar sem patamar, você vai ver que ele vai fazer uma, uma, uma, uma um traço um aqui sem aquele patamar de plano. É a hora que ele está traçando, né? vai uma caneta ali assim, aí ela vai traçando. Assim, o ferro, a tendência é ela ir se encontrando, aí ela fecha o ferro uma vez e ela essa ela tem um triângulo, né, ela é um triângulo assim, então ela pega mais do quando é vitola maior do que tem castanhas que são lisas, as paredes são, só tem uns dentes para baixo. Então ela pega de dessa maneira que se você faça o sinal ela pega mais árido. Então a castanha ali, vocês podem ver que ela é triangular ali. Ela está apertando ou está subindo Ela tá tracionando. Tá, Normalmente né? ele traz essa parte aqui de descer, pela vitola ali, Ele está fazendo aquela É, ela vai estourar. Estoura o pé. Aí, ó. Presta atenção que vai acontecer. 14, 10 50, né? Uhum. Então. Aí tem conta ou ele é direto? É? Tem conta é. ou já é direto? Aí você faz. Ele é de 16 milímetros. É. A área é de 16 milímetros. 16 milímetros. O norma pessoal. No, por Norman, a gente tem, né, o fazer, moldar lá, 24 horas de ouro, depois saca esse subindo, né, o subindo é o que é o Ele tem de ano de 10 e de 15. Isso, Esse aqui é o padrão, tá? é que quando você faz no ensaio de 10, você tem que fazer uma correlação para esse daí. Aí pede 24 horas depois se tirar e já colocar num câmbio desse saturado de cálculo. A cal não paga, não roubar a cal do, do, do concreto. Então você tem que saturar. E ela também aconselha é, você pôr perto da estrutura se você quer uma coisa bem próxima da realidade lá, você ah concretei num um pilar lá e aí você coloca, tira ele coloca do lado da estrutura e o mesmo tratamento de cura que você faz para um você faz para o outro. Aí você vai ter uma mais, uma coisa mais mais próxima. perto da realidade, entendeu? Um... Por, por que, que é próximo do, do pilar ou da viga ou da lá? Porque a temperatura ambiente de lá vai... tem que ser tem que ser <risos> próxima você vai trazer tudo Agora não pode esquecer da cura, a cura é importante que você vai segurar essa água de amassamento porque durante um tempo você, dentro, no interior dele está tudo úmido a água está tá fazendo a reação dela com as partes do cimento a, é. a, Então você é, tem que manter, manter essa água de amassamento lá um dentro um tempo, né? é. É. É. É. Ela que faz com que o, o, concreto, é, o cimento endureça o Futuramente ele vira uma rocha Então para você... Fazer todo o procedimento certinho, você tem que manter essa água de amassamento, que é a água que você usou lá na mistura, dentro do, do corpo de água. Como é que você faz isso? Molhando por fora. Você molha, molha, ou põe nesse tanque aqui, ou você não deixa ela evaporar? Tem que molhar para tem que molhar? No caso aqui, mergulhar. Mas lá nossa, na nossa, não mulher, tem como mergulhar, né? Você tem que molhar. Né? Tem que molhar né? tem que tem que todo dia. dia. Ah, o que o cálculo, ele também é... Um... Tá, não dá bem na e o calo e os cimentos são da mesma família E o cal também ele, ele tem a propriedade é A melhor do que cimento Que é de manter alguma coisa mais é ruim né? é A gente precisa aprender E essa é a segunda discussão do cal Por isso que massa De reboco vai bastante cal Porque ela é uma pessoa menor Perde bastante calor E o cal faz com que esse, A umidade fica mais presente no, na massa então ele joga um pouquinho de cal. Cal tem essa propriedade. Ele hidrata também, que nem é o suente. Gera calor. Mas de logo então, em seguida, ele já começa a ter a outra propriedade de manter o milhar. Então, ele está. né?